Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar se vale a pena ou não ler a trilogia Podres de Ricos. A trilogia Podres de Ricos é composta por, obviamente, três livros. Asiáticos Podres de Ricos, Namorada Podre de Rica e Problemas de Gente Rica. Todos escritos por Kevin Kwan Essa trilogia, ela já foi adaptada para o cinema Com o primeiro livro Que é aqui no Brasil foi chamado de Podres de Ricos Foi lançado pela Warner em 2018, se eu não me engano E os outros dois livros também já têm os direitos adquiridos para uma adaptação e o filme foi a maior comédia romântica dos últimos 10 anos lá nos Estados Unidos então eu acredito que é muito provável de que realmente tenha os outros dois livros também sendo adaptados justamente por conta do sucesso que foi, eu adoro esse filme mesmo ele tendo tipo metade da história que tem no livro vamos então primeiro de tudo falar sobre a história dos livros é, no primeiro livro, a gente vai conhecer a, o Nick e a Rachel Que são dois namorados, eles são descendentes de pessoas asiáticas E moram em Nova York, especificamente Ambos são professores de uma universidade de lá A Rachel não conhece praticamente nada da família do Nick E quando ele é convidado para o casamento de seu melhor amigo em Singapura Ela vai junto com ele até tá lá, né, pra fazer aquela média E também, enfim, né, conhecer a família, dar um, um novo passo ali no relacionamento E acaba que ela vai descobrindo que ele, na verdade, é apenas... O herdeiro mais cobiçado do país E a família dele não vai aceitar esse relacionamento Justamente porque ela não é de fato Ali, né, 100% uma menina singapuriana, asiática. Essa família dele é muito tradicional e vai ter aí esse embate nesse primeiro livro. Nesse segundo livro a gente vai conhecer mais sobre a perspectiva da China dentro desse cenário global de pessoas muito ricas. Um pouco mais sobre a família da Rachel especificamente, não vou entrar em muitos detalhes. E no terceiro livro a gente tem o um encerramento da trilogia. Essa história daqui se passa, se eu não me engano, cinco anos depois do final do primeiro livro. E aqui a matriarca da família, que é a avó, que todo mundo ama, entre muitas aspas. Ela está nos momentos finais da vida dela. Todo mundo meio que já está sentindo de que ela vai morrer. E todo mundo quer roubar um pedaço da herança dela. Então toda a família vai para gigantesca, bilionarisíssima mansão que a, a velha mora. Todos os três livros eles se encaixam nesse quesito de comédia romântica. Justamente porque... Tem sim muitos momentos de romance, tipo, muito mesmo. Mas o Kevin Kwan ele narra a história de uma maneira muito engraçada. E é muito exagerada, principalmente, justamente porque aqui estamos falando sobre pessoas bilionárias. Não é só tipo milionários. Não, não. É bilionário. Cada um dos três livros eu li em momentos completamente diferentes da minha vida. Então acabou que eu não curti tanto o primeiro livro na época que eu li, porque eu não tava muito nessa vibe de romance. Mas o segundo livro, quando eu li, eu amei tipo, muito, muito mesmo. E agora eu li o terceiro livro e eu já, tipo, gostei mas eu não amei tanto quanto o segundo. Nesse daqui, na verdade, eu acredito que eu só não gostei assim, tipo, não amei tanto quanto o segundo livro, porque não tem tanto da presença da Rachel, que é uma, uma personagem que eu amo, e também hoje, no meu Lucas de 2021, eu tenho muito mais senso crítico de questões... Políticas monetárias e econômicas de sustentabilidade mesmo Que eu não tinha lá em 2018, 2019, quando eu li o primeiro livro Mas justamente eu acredito que essa coisa que me irritou é muito parte de eu ter me irritado com o mundo E não exatamente com o livro, porque eu acho que isso aqui na verdade é uma grande crítica social A os absurdos que essas pessoas vivem Em vários momentos os personagens eles vão surtar por coisas do tipo... Ai, eu não sei com qual colar eu vou porque esse aqui custou 5 milhões de dólares, mas ele é preto. E ele não combina com os meus brincos que são verdes, que custaram 35 milhões, mas eu tenho que usar eles porque foi a minha avó que deu. Enquanto, literalmente, tem gente passando fome. Isso me incomodou um pouco, mas justamente por eu ter esse senso crítico de entender de que isso é errado. Mas não porque, tipo, sabe, a história do livro foi escrita de uma maneira ruim. Na trilogia, a gente vai conhecer praticamente a família inteira do Nick. Então, assim, tem muita, muita, muita gente envolvida mesmo. Se eu não me engano, deve ter entre uns 4, 5, 6 pontos de vista diferentes De pessoas que fazem parte da família de alguma forma Então são muitos personagens que a gente conhece Eu particularmente amo a Astrid, que é a prima do Nick Ela é meio que a prima favorita dele, que eles são muito chegados e ela tem um arco de desenvolvimento perfeito. Pra mim, ela parece muito mais a protagonista da história do que o próprio Nick e a Rachel. É, no primeiro livro, é muito mais focado no Nick e na Rachel, justamente por ter esse, essa coisa de, tipo, ai, eles têm um relacionamento proibido, a família odeia, nanana. Mas a Street, pra mim, ela é maravilhosa desde o início até o final. E, inclusive, eu fiquei bem triste com o desenvolvimento dela no filme, porque no filme ela é muito esquecida e, tipo, no livro ela tem um desenvolvimento incrível. E no terceiro livro, especificamente, isso foi uma das coisas que eu mais gostei, justamente porque tem muito dela ali e muito de coisas que vão acontecendo que eu não posso entrar em detalhes, mas a vida dela muda completamente do primeiro pro terceiro e isso é muito legal. A única questão disso tudo é que assim, a família tem tipo 30 pessoas ou mais, deve ter mais com certeza. E não tem um personagem LGBT, isso foi uma coisa que me incomodou muito também do meu Lucas de 2021 com esse senso crítico de, tipo, ter uma visão de mundo de que é um pouco esquisito numa família de 30 pessoas não ter uma pessoa LGBT. O Kevin Kwan poderia muito ter aproveitado esse, esse discurso de que é uma família tradicional para justamente incluir essa crítica social aí dentro, mas ele preferiu não fazer isso. O que me decepcionou muito porque eu tava muito esperando de que isso fosse acontecer no terceiro livro. Mas de qualquer forma, sim, é muito legal conhecer mais sobre a cultura deles, mesmo que seja uma cultura deturpada, digamos assim, porque fala bastante dos Meios tradicionais de vivência e coisas assim Mas obviamente tem também aquele viés surreal de pessoas muito ricas tipo, O longo dos livros é muito engraçado porque o Kevin Kwan ele vai colocando é, notas de rodapé Pra explicar determinados termos, determinados costumes Tem muitas gírias que são escritas no idioma original E é muito legal porque ele coloca o termo original e traduz no rodapé Só que na hora dele traduzir, ele explica isso de uma maneira muito engraçada, de uma maneira muito debochada, principalmente. E todas as coisas que são vistas ao longo da série também são muito bem numa visão surrealista, principalmente. É, no primeiro, especificamente, como a Rachel é uma menina que ela era uma menina pobre e tá vivendo agora com pessoas bilionárias, ela tem esse aspecto de que somos praticamente nós que estamos ali vendo aquelas coisas, porque a gente fica realmente surpreso e a gente fica, tipo, chocado com o quão luxuoso é a vida dessas pessoas. E a Rachel, ela faz esses comentários que são muito engraçados, ela tem atitudes muito engraçadas também. Então, realmente, é um livro que me divertiu muito lendo. Em alguns momentos, ele dá muitos detalhes pra, tipo, realmente mostrar o quão luxuoso é a vida dessas pessoas. E aí, ele começa a descrever muitas coisas específicas de moda ou coisas de arquitetura, que, assim, eu sou... Completamente leigo, eu não entendo nada sobre isso Eu realmente não sou muito apegado a esse tipo de coisa Então eu só fiquei meio perdido e de saco cheio nesses momentos Mas assim, de resto, é realmente uma história muito engraçada Eu adorei muito O romance da Rachel e do Nick também é muito fofo O romance que a Astrid começa também a se desenvolver Também é muito legal pra ver Eu tô muito curioso pra saber como que eles vão adaptar os outros dois livros Se vai ter também mais algum corte, mais alguma parte ali que eles vão ter que meio que... Make... Dá uma cortada. De qualquer forma, é isso. Se você ficou interessado em ler esses livros, aqui na descrição vai ter o link para vocês garantirem esses livros. E se vocês fizerem isso, vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!